E aí galera, beleza? Dragon aqui na área 10 dizendo pra vocês um vídeo de Black Desert. No caso, eu já jogo faz um tempinho, tá ligado? Um tempinho mesmo, tá ligado? Não um tem. Eu jogo faz o quê? Desde. A uns 4 meses atrás. Mas eu nunca fiz um vídeo exatamente por conta que eu tenho uma relação de amor e por este jogo. Tudo por conta disso aqui, ó. Pacote econômico. E um dito cujo chamado de Benção de Cama Silva. Eu tenho um ódio, assim, ó. Se depender de mim, Red Fox, vocês estão falidos. Porque eu só tô jogando daqui, ó, 23 dias. Se eu não conseguir comprar outro pacote econômico, eu dropo esta bosta. Não vou ficar, não, velho. Não vou ficar comprando, não, pagando, não, dinheiro, não, com essa porra, não. Mas, bora lá. O vídeo talvez trave um pouco aí, mas a ideia do vídeo não é fazer isso aqui que eu vou fazer agora eu vou só fazer isso aqui enquanto eu estou conversando e testando a qualidade para ver se fica decente gravar pelo OBS entendeu vou dar uns frame drop aqui mas é porque realmente o OBS ele não é como o Shadowplay tá ligado tem qual é a qualidade que não cai segura a webcam ela é, infelizmente ela não é também tão boa mas em vista da outra, a outra é 60fps, essa aqui é 30fps Essa aqui, pelo menos, ela é mais nítida E tem... Mais clara Assim, tipo, eu achei muito da hora Pronto, esse bicho aqui, ele não me dá trabalho Só tô matando aqui porque esse pergaminho Ele tava pra vencer Infelizmente, esse pergaminho eu vacilei Eu deixei de concluí-lo Quando eu tava na minha Knut para quem não sabe é minha personagem principal, essa aqui só é a mística que eu queria mostrar um pouquinho para vocês aqui. Olha o Shoryukzinho dela como é lindo. Ela praticamente só tem dois, duas sequências aqui, você não faz nada. A 2 é a melhor dela, ela sobe com o Shoryukzinho, dá-lhe uma lapada e desce com outra lapada. E essa aqui ó, que segura o shift. E seguro só o direito, ó. Só o direito segurando. Ó. ó, o que que ela faz. Isso aqui mata qualquer bicho. Ela tá perfeita pra eu farmar onde é que eu quero farmar com ela. Quando ela tiver despertada, que ela não tem, ó. O GS ainda tá baixo tá vendo? Tem coisa que eu comprei só pra improvisar mesmo. Eu sou apaixonado por Tarritas e comprei Tarritas novamente. Eu <risos> tenho um taritas na porcaria da noite e botei um Tarritas aqui. Pronto, no caso, deixa eu só matar esse demônio aqui. Que eu gostaria de conversar com vocês sobre... Mística e Dark Knight O porquê a Dark Knight perde em muito pra mística Eu fiz uma mística, botei ela no level 55, mas... Ah não, velho, Mas não tem nada, não tem, não tem jeito não, galera Infelizmente, esta bosta aqui, ela é muito forte, velho Ela é muito forte Bora, rapaz. me dá logo essa merda, porque eu não bora Pronto. O que, é que tem aqui? Ah, ouvi uma voz séria. Essa é aquela bocha que eu, que eu dropei. É isso mesmo. Não vou pegar, não. É, eu não gosto de fazer muita quest nesse jogo, não, tá ligado? Acho chato. Deixa eu abrir aqui pra ver se eu tenho sorte. Não tenho porra nenhuma. E vamos lá. No caso, eu tava arrumando aqui exatamente pra um lugar. Uh, aí Red Fox, aí, Pirab... Pira né? De Deu até Piruabo, que eu não lembro. Ah, sim, aquele O do filme lá, o que teve o atentado lá, os japoneses foram se vingar, fizeram os Kemicas do caralho. Sim, no caso a ideia aqui do vídeo é testar a qualidade pra ver se tá decente, se vocês aprovam. E mostrar que eu também jogo Black Desert, né? Minha mística do level 57, eu tenho uma conosco no level 60, quase 61 já. E não me condenem, pois é difícil par. Depois que eu pego o level 56 em 4 horas, eu pego 56. Em quatro horas jogando. <risos> Isso se eu, sou, eu sou bugar, tipo, usar. É, jogar entre 10 horas da noite. Não, no caso, entre 10 horas da noite e. É, no caso. em 10 horas. Bota em 9 horas da noite até umas 2 da manhã, assim, tipo, umas 4 horas. É, entre 4 e 5 horas, 4 horas e meia mais ou menos eu pego, uma vez eu fiz o cálculo E depois disso galera, depois de 56, é um inferno na terra Meu irmão, é como se fosse tipo o que? 57, é como se fosse duas vezes isso Gasto umas 8 horas para upar, Aí você, opa Mas o 58 é uma semana, o 59 também é umas duas semanas isso se você não tiver a manha, pois existe uma manha no jogo, né, tipo quando você tem um gear muito alto, no caso, e os equipamentos Você vai pra um canto ali que farma feito condenado Porque o segredo é uma pedra chamada Murny, que é uma pedra que um NPC dá um... É um texugozinho, tá ligado? É... Mentira, é uma raposa E você pega essa pedra, coleta as almas dos monstros quando você mata e troca pra ele, ele dá XP Mas, o fato é é difícil cara, não venho dizer que é fácil não, é um grind, um grind, é uma grindação frenética, tá ligado? Porque não adianta, as missões, as quests desse jogo, é um, XP é merda demais, tá ligado? Não vale a pena, você tem que grindar mesmo e não tem pra o que fazer não. Então, a ideia tá ligado, do Black Desert é, é deixar isso mesmo, tipo, fácil de chegar no 56, que é um level de base, onde o jogo começa, é que nem Path of Zion, você passa todos os atos depois no finalzinho você acha que acabou o jogo, começou de verdade o jogo ali. Mesma coisa é o, é o Black, começa nos 56, quem você vê assim, comemorando porque chegou tá vacilando, porque começou agora o jogo. E Black Death, apesar de ser um jogo bonito, infelizmente a, a Pearl Harvest, né, que é a produtora do jogo, que a Red Fox apenas comercializa aqui, as regras são da Pearl Harvest, e o jogo vem cagado, né? Vem pay -to O pacote econômico, ele não é lá essas coisas, mas olha só o que, que ele dá, cara. 30% de quase tudo que você precisa pra ser dirigente desse jogo. Fora que você ganha o quê? 30% dos itens que você vende no mercado. Ou seja, vantagem maior do que essa tem? Tem não, pô, tem não. Só tem, quer dizer, tem um item que tem mais vantagem do que esse, que é o A Besta de Cama massiva, Que ele, que sim, é filho da puta, cara. Quando você tá com bença Besta da, da, ativado, você vai grindar em algum lugar, você faz o dobro, o triplo do dinheiro que você fazia antes. Porque o, o ideal é você drop. Pegar o drop do lugar, tipo, o que o lugar dá mais dinheiro, tipo, se você, digamos, tá em um lugar, geralmente tem um item mais caro lá. E esse item tem uma probabilidade muito baixa de dropar. Com massiva, o Silva, a benção, você dropa, tá ligado? Em quatro horas, no máximo 8 horas, você dropa. Tem essa não. A não ser que seja um item muito filho da puta, tipo o cinto do Basilisk, ou essas coisas mais caras, acima de 50 milhões. Mas, em todo caso, eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu tô. Numa missão. Vou até comprar com esse meu dinheiro, porque eu não quero entrar com dinheiro de inventário. Eu tô numa missão que é da, do evento. De, que tá tendo agora atualmente. Eu vou só comprar aqui e vou arrumar pra lá. Pera aí. Qual era mesmo? Ah, os banchinhos. Eu tenho que juntar quatro. Eu vou juntar. Eu tava farmando com a bosta da da kunosh, mas vai demorar tanto. Porque os Banchis é o pior monstro que tem pra você farmar, velho. É horrível. É muito escasso eles, tá ligado? É muito pouco em relação aos outros. Naga tem de tuia. Kandri tem de tua, que Kandri é uma parte desse, dessa bosta dessa missão. É, o, é matar o Kandri. Que é uma espécie de soldado, tá ligado? Pá. É horrível, até. Tá? Mas, sim, voltando para os antes que eu dê uma de doida, né? Eu tô jogando esse jogo Eu tô jogando Desde, de, ah, mais ou menos, voltei há uns 2, 3 meses atrás Por conta que teve uns eventos Que me ajudaram bastante, pois eu não jogo Sem pacote econômico Aí você pode falar Ah, pegou, mas você não é obrigado a jogar com pacote econômico Cara, eu não sou obrigado a perder tempo Se o jogo tem um filho da puta Gastando dinheiro e tendo mais vantagem Do que eu, pando mais rápido do que eu Também quero ter, velho eu sou, eu sou otário, por acaso? Eu vou ficar quieto? Não, cara eu tenho que ter a vantagem também, tá ligado? Eu, eu acredito que é democrático, né? Essa merda aí, não devia ser pago, não. E aí você vem também, quem conhece Black Dead diz Ah, mas você bota o... você pode comprar o pacote econômico, bênção de carma massiva tudo no mercado. Mentira, não é fácil não, galera. Você disputa pelo menos com 9 mil pessoas, você fica disputando, tá ligado? Pra comprar essa aposta. Eu não sei a quantidade de jogadores que tem aí diários, mas só pela Steam tem 1.500, geralmente, tá né? ligado? toda hora tem esse assim, 1.500. Então, poucos jogam para Steam, porque a Steam lançou recentemente, então bota aí bota de 5.000 a 9.000 mesmo de jogadores diários. E o que acontece? Você não pega fácil, cara. Você pega a porra do It, tipo por um milagre, é como se ganhasse na Mega Sena. Uma vez eu comprei, no caso esse pacote que eu tô usando aqui eu comprei, mas foi porque eu também eu ganhei de graça uma empregada de um presente de Natal. A empregada você pode abrir, tá ligado? Aqui ó, eu vou abrir aqui só para vocês ver como é que é ó a empregada você pode abrir em qualquer lugar ó vendo ó, aqui a empregada Abrir mercado vamos ver se ela aparece Cadê ela filha da puta né? cadê essa empregada vem cá empregada vamos lá de novo deixa eu ver se ela vem ela não aparece mas isso aqui pronto eu posso comprar daqui ó tá vendo um pacote econômico eu posso comprar daqui e fazer fazer o o, o lance porque aqui é o seguinte quando você o, o item lança você tem 30 segundos ou é 2 minutos para começar a dar para você se aprontar para ofertar. Quando você ofertar, dá o lance que no caso é travado o valor. Vai ser vir aqui no máximo 14.784. Aí você clica nele e pum, dá o binde Quando passa 30 segundos, aleatoriamente o jogo seleciona quem venceu. Pronto aí, aí ela aqui, olha ela aqui. Eu ganhei de graça essa desgraçada fada, fada Irene. Eita, o jogo tá, tá meio turvo. Vai, sumiu. Goku. E o que acontece? É, é difícil pegar esta merda, é muito difícil, cara, é muito difícil, não tem noção, não tem noção como é de filho da puta. Mas de filho da puta ainda é o tá, é né? porque esse jogo é muito filho da puta, tá, né? porque você tem que matar monstro pra caralho. Aí por mais que o jogo ajude, ó hoje, é, como lançaram mesmo a, a DK e a Bística, tá tendo evento final de semana, ver dobrada, mas... É... Aquele XP, né? O que que é dobrar? O que que é dobrar? 0,001 Quase nada, é ridículo, tá? Tipo, se esse evento com o evento demora do mesmo jeito pra upar Claro, personagem level baixo, upa muito mais rápido, claro, mas... Quem sabe já upar nessa merda, não precisa muito de, de um dobro XP, tá? Mas é bom, é bom, não vou mentir, é bom, mas isso aí eu acho que deveria ser mais... Democrata, porque é muito filho da puta, mas deveria ser também, né? Tem esse lado, porque já imaginou se fosse fácil todo mundo ser level máximo? Não teria graça, o um jogo que seria facilmente fechado. Inclusive, o próprio jogo tem um sistema muito filho da puta de enxante, né? Aqui os itens eles praticamente eles não quebram, mas eles voltam, né? E quando eles voltam, velho, dá aí no bolso, você perde lá 100 milhões, 150, feito lixo, tá ligado? Você gasta assim. Ah, toma aí. Uma vez eu fui chantar o item pra mais 18, que no caso aqui é chamado de TRI, né? O duas é mais 17. E o Pri aqui, que esse aqui é mais 16. No caso. Quando eu fui chantar, a desgraça do item gastei 400 milhões. Aí o item, ele me custou 180. E mais 400 milhões. Ou seja, eu gastei desse item 580. E o item tá vendendo por quê? 520 no máximo, eu poderia vender esse item. Não, 480 parece Era 480 Pronto, essa aqui é a área que eu vou farmar Porque eu tenho que fazer uma missãozinha Eu tenho que coletar as almas desses bichos aqui Eu vou ter que coletar duas mil almas Eu vou ter que preencher quatro pedras Como tá ali no lado esquerdo, ali apontando, ó Aí eu vou botar o Ross bem ali Porque ali é uma posição bem boa Que aqui não é um lugar muito bom não Porque meu personagem, ela tem mobilidade, Mas ela tem um... Ela precisa bater para encher a, a, a barra de espírito dela para ela ter mais mobilidade ainda. Aí o que acontece? Meu personagem não é feito para esses lugar que tem que se mover para caralho, tá vendo? Vou ver aqui. Eu acertei. Ah, eu quase passei direto. Né? Ah, não, veio atrás do meu cavalo, não. Shadowkick. Eu... Adoro fazer Shadowkick. Olha como é fácil. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, não faço nada. Véio. Ué, passou um. Sai. Volta do Shoryuken! Shoryuken! Ai, o Shoryuken subiu! Eu sou foda, porra! Sai, filho da puta! Deixa o meu Ross! Ai, carai! Cadê? Hum, pronto! Beleza! Vamos lá! Eu queria mostrar a mística, né? No caso, eu conversei com vocês várias outras coisas Só pra mostrar se esse vídeo vai travar Porque é um, é um formato que eu tô testando Pra ver se eu paro de usar o Shadow Play Porque... É muito melhor gravar pelo OBS, porque ele, a qualidade da câmera dele, que tá aqui do ladinho aqui, é muito mais foda, tá ligado? O Shadowplay é meio cagado. Shadowplay é uma desgraça, né, na verdade. Me arrependi de ter comprado essa placa. Ainda bem que saiu essa série de da RX, né, da AMD, que eu vou testar nesse ano, talvez, não sei, se Deus quiser. Mas... <risos> O fato é... Eu tô tentando gravar pelo OBS. E vocês já podem ver aqui, ó. Olha que coisa linda essa desgraçada, ó. Ela começa com o Shoryuk, um combo. Ela tem três combinações com esse Shoryuk, tá ligado? Tipo, a, a energia dela desce pra caralho. Mas assim, ó. Só passo um peço, um pezinho tipo aqui, ó. Ó. Ó, vou segurar direito, ó. Ela mata qualquer coisa, velho. Olha que coisa linda. Se tiver dando uma dropada de, de, de FPS aí, galera, desculpa aí, viu? É porque realmente... O OBS ele tem uma qualidade mais baixa. Eu estou só fazendo os testes. E conversando com vocês. Desculpa aí, viu? Oh, matei o um bicho que eu nem vi. Olha que coisa linda. Ela tem essa variação. Oh, o bicho bugou. Ah, não, porque eu acho que não tenho conhecimento desse bicho. Oh, o choro dela começa, aí eu dá no F. Ah, não, peraí. Trava não, velho. Aí complica. Travou. Acho que alguém entrou na área. Que infelizmente o OBS. O Shadowplay, pelo menos, ele tá integrado à placa de vídeo, né? Aí, o que acontece? Você tem um desempenho máximo, tá ligado? É absurdo, é muito bonito mesmo. Ah, não, velho. Tem alguém atacando minha montaria. Cadê é que eu botei minha montaria mesmo? Aqui. Ah, daí, é, filho do crabuncro. Sai, filho da puta. Deixa o cavalo. Ó. Pera aí, galera. Deixa eu botar esse cavalo em outro lugar. Vou botar ele aqui uma, uma vez. Ah não, velho. Tu tem medo de altura, filho da puta. Vai, caralho. Vai, filho de uma... Kinga. Pronto, aí. Eu botei uma vez que ficou bom. Sai daqui e bota pro capeta. Quer dizer, todo bota é do capeta. Não sei pra que eu falei isso. Beleza. Vamos voltar aqui. Olha. Uh, eu adoro essa skill aí. Se bem que a Kunoshi, ela tá melhor, tá ligado? A, a Kunoshi tem uma área muito melhor. Se bem que, galera, esta aqui Ela tá sem a Awakening No caso, sem a arma despertada É só na mão, ó tá vendo? A Awakening ficaria aqui ó E não tem E minha arma nem é Um Aliverto, é uma aposta de uma arma normal Uma Selef Que a vantagem da Selef é pra matar humano Tá ligado? Não é nem humanoide, ou seja, eu não tenho vantagem nenhuma Matando essas desgraças Mas se eu for lá pra uma área que tem humanos Oxi Mata, peguei um conhecimento mas vamos lá, vamos mexer aqui e conversar um pouco sobre o sistema Daqui que a pouco eu vou finalizar, já, falei o, que queria most... já que falei o que eu queria mostrar e mostrar o... Peraí, buguei Eu já falei o que eu queria e já mostrei também o que eu queria É só pra conversar, já que eu não tô fazendo muito vídeo Meu canal foi desmonetizado Pois é, galera, foi desmonetizado O YouTube olhou assim, você só tem 1.200 inscritos e eles nem gostam mais de você, porque grande maioria dos meus inscritos é tudo de ZMR Alguns são de Path of Zion, né? Acho que... 200 aí, deve ser de Path of Zyle. Que meus vídeos de Path of tem os do caralho, gosto de ver Eu só não volto pra Path of Zion mostrando esse novo update, porque... Sabe como é que é, né? Já deu, velho Tô cansado de Path of Zion, e se o Path of Zyle jogar sozinho, esse cara Puta merda, eu não gosto de jogar sozinho, velho Se tivesse mais alguém pra jogar comigo, pra eu competir ah, sim, é... Ela tem uma skill também, ó, de o life, ó Se segurar o botão direito, para pra trás e esquerdo, ó Fica segurando, ó, ela fica enchendo os life, ó, ó. Life, fica enchendo life, life, ah, não, morreu, bicho Enche o life É porque ela é meio cagada de sentido Tipo, a skill dela que enche o life nem se compara com alguns outros, tá ligado? Que enche pra caralho O dela enche só um... Uma merdinha de nada mesmo mas ela compensa muito, tá ligado? Ela compensa muito porque ela tem muito CC. Uma maguinha ontem de madrugada. Não, ontem de madrugada, não. Ontem de noite. Eu tava fazendo os testes dentro. No cara não tava fazendo teste, não. Eu tava upando a minha DK pra o 55. para eu largar ela porque eu só queria pra pegar o evento. Só que tem uma, um, um evento aí, tem uma missão. Se você botar no 55 personagens, você recebe alguns prêmios. Aí o que acontece? Eu tava lá de boa. Uma maguinha chegou nas minhas costas de Awakening. E. Soltou o dedo, tá ligado? Queria nem saber, tentou me matar, menina, essa maguinha lá, tem vôo tanto CC, velho, ela caiu tanto, que eu acho que ela, ela ficou sem graça, tanto é que ela riu. Ela, <risos> quando ela caiu lá, eu ri demais, velho, bem essa desgraça, mesmo sem o Awakening, é muito forte, pô. vocês não tem noção, velho. Esse dano que eu tô causando esses bichos que é do meu nível, quer dizer, não era pra eu causar esse dano aqui, porque tem, tem nego que vem pra essa área aqui, mata muito mais lento do que isso. E qual AK? Qual AK? E essa desgraça não é nossa daquela clavada. E eu não tenho nenhuma arma decente não, velho. É só arma bocha aí que eu tô aí. Ó, é só arma bocha, pô, uma tri de couro supremo, mas isso aqui é bocha, pô. Ó, nem é para dar ataque, é para dar precisão, essa desgraça. Ai. É interessante o jogo, tá ligado, si. Black Death ele só tá esse peito em todo mesmo. Ah, sim, galera, esqueci de falar. O Black Death, ele não é só peito em, por conta do pacote econômico, que besta é massiva. Existe um lado muito profundo dele, que é também... É um... Alguns segredozinhos que quem joga o jogo sabe, tá ligado? Tipo, existe uma manha para você não perder o enxante, tá ligado. Pra você não voltar o enxante, que é chamada Pedacron. E no jogo, te... quando você desmonta as vestimentas, as... as... As skins, você ganha pedacrom Ou seja, ganha de carrada Tem skin que dá 170 Que geralmente as pedras que requer é mais ou menos isso 180, 200 Dependendo do chanto do, do, do que você quer botar, tá ligado? Aí o que acontece? É, isso ajuda pra caralho Se você tiver um dinheirinho sobrando, se investir nisso Você vai poupar muito tempo no jogo Porque você não vai jogar fora dinheiro fora aliás tá Você fica tendo probabilidade Porque por mais que a probabilidade seja muito filho da puta é muito melhor você arriscar, se você tiver um dinheiro sobrando, tá ligado? Do que ficar na merda e tendo que trabalhar um mês todinho novamente Pra ter outra chance de chantar seu item É horrível, você não tem noção de como é que é isso, filho da puta Tipo, tem jogo mais filho da puta por aí? Tem, tem, certeza Mas é chato, tá ligado? Dependendo de 2018, tá essa putaria Fora isso, ainda tem outra merda Que é um tal de Wither, que é chamado de... Fragmento do artesão, artesão. Ele serve para dobrar, no caso, quadriplicar a chance de. no caso, de, de recuperação através de um fragmento de memória. Fragmento de memória é exatamente isso aqui, ó. Quer dizer, estilhaço de memória, foi mal, desculpa. Tipo aqui, eu uso um. Se eu usar junto com o do artesão. Isso aqui dobra, meu velho, isso aqui quadriplica. Ou seja, isso aqui cada um custa 750k e é disputadíssimo. Todo mundo no servidor quer essa desgraça. Se eu, botar, se eu botar agora pra fazer um teste, pra você ver. Vê ele na hora. Na hora que ele entrar no mercado, depois de 5 minutos que ele é lançado, ele entra lá e todo mundo compra. Porque todo mundo tá lá e quitando, é, é, chantando algum item, pô. É delay, pô. Esse jogo é... Fe... É assim, tá ligado? Mas existe um segredo pra você chantar item, não é qualquer item, não tente criar item do zero, tá ligado? Eu vou até fazer um vídeo futuramente sobre isso, que esse vídeo aqui é mais pra eu testar enquanto eu converso com vocês, a qualidade, pra ver até quando meu PC aguenta levar esse vídeo, tá ligado? E como é que fica. É um vídeo genérico, tá ligado? Eu nem vou editar essa merda, vou botar uma introdução e... é só pra conversar com vocês... Se isso aqui fosse uma live Steam, eu gostaria de vocês fizesse perguntas. Porque eu tenho certeza que algum de vocês deve estar perguntando: Ó, Dragão, vamos jogar isso? Vamos jogar outra coisa? E eu não vou jogar Pugby. Eu tenho uma ideia de graça, meu amigo Steam me deu de graça aquela desgraça, mas eu não gosto, velho. Pô, jogo filho da puta. Eu tô cansado de campera, galera. Pelo amor de Deus, já chega, eu já camperei tanto em CS, eu não vou pra outro jogo camperar, não, velho. Eu jogo Fortnite porque Fortnite não campera. Fortnite vocês vão me ver. Eu tô me esquematizando, porque infelizmente jogo de tiro, galera. Eu tô só precisando de um monitor. Eu quero um monitor decente para eu jogar essas merda, porque o que eu tenho é um CRTzão E esse CRTzão é muito foda, mas é horrível para estimar com ele, porque a qualidade fica baixa E muitos de vocês têm preconceito com isso, então eu prefiro não passar vergonha e não levar né, nomes feios por aí É, tô mais perdido que... o oh, Lula na cadeia, deixa eu ver aqui... Eu vou para cá Oh, um skill boa, velho. Ó, oh, só segura o dedão assim, ó. Fica lá. <risos> é pior do que o maga essa desgraça. É pior do que o maga. É, e o life tá lá, eita, pô. Eu tô sem o buff. Eu tô sem nada pra falar a verdade, né? Mas.. Hum, e aí, galeria? Shariu! Deixa eu encher o life aqui, ó. Ah, morre, matei. Puta que pariu! Ai, sai daí! O foda é que quando eu erro o, o, o. Meu Deus! Quando eu erro a sequência, tá ligado? O boneco fica lá tentando dar a sequência do vento mesmo! Foda-se! Chega meu live! Eu enchei tudo, vem cá! Tá achando um pouco, porque. Ah, agora sim! Aí. Ah, tá achando um pouco! Eu não sei! Tá vendo? É a skill dela, tá vendo? Né? Ela dá um solavanco. Aí solavanco, ela precisa é, executar uns combos. Quando ela é, coloca, acerta o combo, aí ganha um ponto e eu posso ficar utilizando ele pra amplificar o poder de outro skill ou usar essa skill de dash. Que é melhor, né? Que é tipo, um dando que aumenta é muito pouco. Nem noto, tá vendo? Na verdade, quando eu dou. Melhor ficar usando pra ficar dando dashzão mesmo e... Chegando no bicho Alguma coisa tem que ter merda porque O char que tem mais mobilidade no jogo é a Maewa E o outro samurai que é o... Não é o nome dele? O Musa Que é o Musashi, Musanshi, alguma coisa assim, sei lá como é que é Mas me digam aí por favor como é que tá a qualidade do vídeo Porque... Tô gravando aqui só pra fazer um teste, tá ligado? Se bem que eu vou ver Eu vou ver o vídeo, galera Tipo, não é uma live stream, você não tá na live stream não se preocupa, eu vou ver o vídeo Mas eu gostaria de ver se vocês Aceitariam essa qualidade, porque Infelizmente, mexi em tudo Essa qualidade aí ficou a mais aceitável assim. Tipo, eu vi que não distorcia Porque como eu vou jogar jogos frenéticos é... Eu vou precisar de De uma taxa de rate De beat rate muito foda, tá ligado? Porque é horrível você passar a tela Tá ligado? Assim, ó, tipo aqui, ó E fica tudo quadriculado, sem ninguém entender nada tá Não tem, tá ligado? Graça eu sei porque eu assisto também live. Também eu sou um, um, um... igual a vocês. Então eu tô tentando encontrar os, a raiz da questão enquanto eu não dou um upgrade bem fuderoso na minha placa. Se bem que existe uma manha, né? O melhor jeito mesmo pra você ter uma melhor stream, melhor qualidade até de gravação, é você ter uma placa de... uma placa gráfica externa assim, tipo, gravando. Um, tipo, um, um é o gato da vida. É o gatito. Mas é, não tem mais o que conversar, eu acho que vou ficar o vídeo por aqui Tá aí, Black Death, depois eu mostro minha Kunoichi Vou mostrar quem é melhor, Kunoichi ou uma ninja Na minha opinião, ambos são bons, mas a Kunoichi É muito melhor para grindar O ninja, ele é muito bom para para um X1, ele serve para grindar também, mas Não tem a Clean Wave do... Não tem aquela Clean Wave da, da, da Kunoichi A Kunoichi é uma máquina de farmar, vocês não tem noção porque ela tem uma, uma sustentabilidade muito grande, igual a um de um guerreiro Ela se cura muito rápido, tá ligado? Tipo... É, ela tanca facilmente, tá ligado? Ela é um tanque, ela é um tanque É um tanque, ninja não é não Ninja é, ninja é papel Qualquer merda ele tá, tá se fudendo Tanto é que o ninja ele tem uma skill pra... É uma, uma espécie de azura, tá ligado? Que ele enche de volta o, o life quando tá na, na merda Porque realmente você fica muito na merda, tá ligado? Quando você tá em um bicho muito, muito forte pra você ele não enche muito, não. Agora, a Knocha, ela tem uma skill que misericórdia. A life dela faz assim, ó. Eu rio pra caralho, velho. É muita pelança, velho. Quando mais bicho tem, mais ela enche. É muito, muito OP, velho. É muito quebrado, pô. Se aquela skill acertar, pô, você tá muito morto no PVP, velho. Porque ela, além de encher o life, ela te estuna. Você fica lá. No dizzy lá. É muito OP, velho. Mas fizeram, depois eu comento até uma pesquisa que fizeram dois meses atrás, não, não, um mês atrás. Sobre quem seriam as classes Masters, né, as melhores classes de PvP. E eu vou ficar por aqui, obrigado para você que assistiu, deixa um like, por acaso vai fortalecer. Deixa um comentário aí que eu vou dar um amei, pelo menos converse comigo, fale sobre a qualidade do vídeo. E obrigado, e eu prometo voltar em breve, porque infelizmente eu estou me organizando. É complicado me organizar, mas eu vou me organizar, já eu prometo. É complicado, porque vocês não sabem a minha vida como é que está. Eu estou morando em uma casa boa, é uma casa sozinha. Minha mãe, ela mora do lado, mas ela é uma casa, outra casa. Mas eu estou cuidando dela e estou precisando me esquematizar aqui ainda, tá? porque tem muita coisa que eu preciso comprar e ajeitar. E obrigado, até mais. Eita bicha boa da porra <susurro>